É, meu nome é Lalita, né? eu vim pela agência SWA, eu sou de Fortaleza. Pra mim tá tudo dando certo, já tô trabalhando, já tá tudo caminhando do jeito que eu estava planejando. Então, relacionada à acomodação, a trabalho, a tudo, tudo tá caminhando do jeito que eu pretendia. Eu já tinha conversado com Silas, que eu tava precisando, e aí ele falou, comentou comigo, que tinha uma casa bem no meu perfil, do jeito que eu queria, é, eu queria uma vizinhança tranquila, e aí ele falou que era de frente pro mar, e eu fiquei super encantada, quis vir olhar pessoalmente, e aí eu vi a vizinhança do jeito que eu gosto, bem calma, bem tranquila, não tem barulho à noite, é super em paz e quis mudar rapidamente. Então assim, o Silas é, tentou me ajudar de todas as bandeiras, o pessoal da SWA. E esse bairro que eu tô é um bairro super nobre, super conhecido por ser tranquilo. Então assim, era realmente do jeito que eu tava buscando. Então eu não tive sofrimento pra, pra achar a casa. Eu consegui com a facilidade E no meu perfil, do jeito que eu estava buscando Porque eu não queria no centro Então eu queria um pouquinho afastado Mas uma coisa que eu pudesse ir de bike, por exemplo Então é, para mim foi tranquilo No meu ponto foi tranquilo